E hoje nós vamos tratar do curso pré-vestibular EducaMed, né? um curso que tem por objetivo preparar vestibulandos em vulnerabilidade socioeconômica para os processos seletivos de ingresso no ensino superior, contribuindo para a inclusão desses alunos no ambiente acadêmico. E para conversar com a gente hoje aqui no Extensão em Foco está o professor Odalci José Pustai, que é o coordenador do EducaMed e vai falar com a gente a respeito desse projeto que esteve inclusive nas tertúlias aí do último salão de extensão. Professor Odalci, muito boa tarde. Boa tarde. Queria que, para a gente iniciar essa nossa conversa, contextualizar para o ouvinte aí o histórico desse projeto, como é que surgiu a iniciativa de vocês criarem essa, uh, esse curso né, que, que exerce um papel social tão importante para o ingresso na universidade. Bom, para começar, o EducaMed ele é um projeto que foi uma iniciativa dos próprios estudantes, no caso, estudantes de medicina. É, da faculdade de medicina da URCS mas também estudantes de medicina da universidade federal de ciências médicas e é, então é, eles tentaram inicialmente fazer esse projeto de um cursinho popular pré-vestibular é, de uma forma autônoma inclusive fora da universidade mas eles encontraram muitas dificuldades e acabaram, então, me procurando é, com a possibilidade de eu, então, coordenar um projeto de extensão para ver se ele poderia ser institucionalizado na universidade. Mas um aspecto que eu quero chamar de início é, é de que é um projeto que é efetivamente uma iniciativa de estudantes e o protagonismo... É, digamos, de todo o projeto, tanto no planejamento como na execução, ele é quase que, todo ele, dos estudantes. E eles, agora que já tem um ano praticamente de andamento do projeto, a gente já pode dizer, avaliando, olhando um pouco para trás, é, o quantos os alunos são capazes e o quanto eles fazem isso com muita responsabilidade. Então eu digo assim, eu já fiz muitos projetos de extensão né? e esse talvez seja o projeto que eu tenha uma, a maior satisfação e é um projeto que não me dá trabalho praticamente nenhum, porque... Efetivamente, os alunos assumiram esse projeto e, claro, a gente, então, dá a sustentação institucional, né? mas, efetivamente, o protagonismo é dos estudantes. E, claro, eu sou o coordenador do projeto, mas tem um vice-coordenador, que é o professor Dário Pache, do curso de saúde coletiva, que, é, que pertence para a escola de enfermagem e eu gostaria muito, então, inclusive, de é, fazer um agradecimento porque a gente acabou conseguindo sala na escola de enfermagem e temos conseguido uma colaboração bem importante da escola de enfermagem do curso de saúde coletiva para viabilização desse cursinho desses uh, projetos que a gente tem tratado aqui no programa que a gente conversou já com cerca de 20 projetos diferentes nesses né, cinco meses de programa uh, esse o educa -Média é um projeto que se difere justamente por isso né? para fazer é um projeto novo uhum. né muitos muitos projetos tratados aqui ele já tem alguns anos já de andamento e um projeto que ele parte uh, principalmente da iniciativa do discente. Né? e procura, no seu caso, com experiência na área de medicina social, enfim, o, o balizamento formal para que ele ocorra, e certamente a, a, a satisfação que vocês todos têm com, com o EducaMed é gigantesca. Né? É, é, sem dúvida nenhuma. Eu já tinha tido um projeto que tinha, digamos, seguido um pouco... Essa perspectiva Eu já tinha sido procurado uma outra vez para desenvolver um projeto, mas, vamos dizer assim, a iniciativa dos alunos de me procurar para propor um projeto, ele, vamos dizer assim, não teve no seu desdobramento o mesmo protagonismo dos estudantes. Eu estou falando especificamente de um projeto chamado Umbre TIC, é, que o nome do projeto era em mas a tradução é Ser Irmão, em que a gente fez um projeto de extensão para tentar trazer de volta um dos nossos alunos que tinha evadido da universidade e que, através desse projeto, a gente conseguiu levar alunos da medicina e alunos de outros cursos para a comunidade desse aluno indígena que tinha ido embora e com isso a gente conseguiu trazer de volta. Mas, vamos dizer assim, eu posso então fazer uma comparação de que esse projeto atual, ele realmente tem uma característica muito diferente, porque eu acompanho todo o desenvolvimento do projeto, eu tenho todas as informações, eu acompanho todo o processo, mas eu percebo o quanto ele, digamos assim, conseguiu se consolidar e o quanto os alunos conseguem identificar os problemas e resolver os problemas e, de uma maneira ou de outra, sempre conseguem fazer com que é, o projeto não pare, pelo contrário, né? agora que está chegando já é, perto do final de um ano de projeto, onde vai se avaliar o projeto, eu já percebo uma intensa movimentação dos próprios alunos para fazer um novo planejamento, para reoferecer o projeto, e aí, digamos assim, já pensando em algumas coisas que podem ser diferentes em termos de ampliação, em termos, inclusive, de ampliar a diversificação dos participantes do projeto, porque atualmente a grande maioria são alunos de medicina, mas eles já estão procurando se movimentar para convidar alunos de outras áreas para participar desse projeto. Mesmo que agora a gente já tenha a participação de um aluno de letras, outros de história, mas a gente acha que é muito importante ter, ser um, um projeto multidisciplinar e eu estou percebendo claramente que eles estão... Buscando isso também. O aluno que passa em medicina na Universidade Federal, principalmente, é um aluno geralmente muito preparado né, e que tem esse conhecimento de todas essas matérias em relação ao vestibular. Mas realmente, a interdisciplinaridade, ela marca vários projetos de extensão aqui da URGS. Agora, só para a gente uh, uh, tratar especificamente das aulas, do projeto. Ele não, apesar do nome, ele não é um cursinho voltado para o aluno que quer é passar em medicina, né, professor? Ele é voltado para qualquer curso. É, não, né? Apesar que. Digamos assim, os, o grupo de alunos que tomou a frente desse projeto, a maior parte deles são alunos que fizeram cursinhos populares, pré-vestibular, em São Paulo, em faculdades de medicina, e eram cursinhos voltados especificamente para quem queria ingressar em cursos de medicina. Então, inicialmente, o plano deles era oferecer vagas para quem quisesse, digamos, concorrer a, a, a vestibular e em cursos de medicina. Mas, eles discutindo entre eles, eles viram também que não faz muito sentido, até porque as pessoas podem se inscrever e depois fazer a sua opção autonomamente. Mas, o que, que eles têm me, me contado sobre esse processo? Que no início, tinha muitos alunos que têm essa situação social muito vulnerável e que teriam um grande interesse em poder ingressar numa universidade, em geral, eles não têm nem coragem de dizer que gostariam de fazer um curso muito prestigiado, tipo Medicina, Engenharia, Odontologia ou outros. Né? Mas, na medida em que eles entram num cursinho desses e começam a dialogar com os alunos professores e começam a perceber que eles estão se empoderando na condição de realmente concorrer a um curso mais difícil, muitos desses alunos estão dizendo efetivamente que querem fazer cursos que são muito disputados. E dentre esses, vários estão dizendo que querem fazer vestibular para a medicina. Então... Isso, inclusive, é uma característica muito interessante, que eles também tentam é, levantar a autoestima desses alunos, para que eles, né, é, na sua condição de improváveis, né, e eu estou falando agora de uma categoria de um autor chamado Laire, que fez um estudo sobre classes populares na França, onde ele constatou que a grande maioria dos filhos de pobres eles a probabilidade deles entrar é, em universidades de prestígio é muito pequena. então a gente é, encontra uma mesma situação em que é, do ponto de vista estatístico, essas pessoas têm uma probabilidade muito pequena para conseguir disputar vagas em universidades públicas ou universidades prestigiadas ou em cursos que são muito disputados. Né? Mas, ao mesmo tempo, na medida em que eles encontram pessoas que têm trajetórias um pouco parecidas, eles vão se empoderando e vão se, vão identificando. Vão se identificando e eles começam a perceber que existe uma porta que está se abrindo para eles e que, de alguma maneira, se eles realmente se esforçarem, eles podem ter condição de entrar no curso que eles preferirem, que eles tiverem mais interesse. Em e como é que funciona a seleção desses uh, estudantes que querem ingressar na universidade certo. e querem ser alunos do EducaMédio? É, no caso, a seleção que foi feita para o início do atual cursinho que está em andamento, o principal critério era critério socioeconômico. Mas foram também elencados critérios secundários que dizem respeito ao desempenho que esses alunos tiveram no segundo grau e em provas de avaliação deles. Né? Mas, digamos assim, o fator preponderante que decidia praticamente a entrada deles era a sua condição socioeconômica. Em função disso, também, é, é, acaba este cursinho se diferenciando um pouco, porque selecionou alunos de alta vulnerabilidade e, em função disso, é, os coordenadores do cursinho batalharam muito para que os materiais utilizados no cursinho fossem também materiais produzidos gratuitamente para eles, né? possibilitando que eles efetivamente pudessem, vamos dizer assim, se apropriar das condições efetivas para ter um bom desempenho, um bom estudo. Então não foi só na busca de, de materiais públicos, né, de conseguir fazer as apostilas, ter recursos, conquistar recursos públicos para financiar a impressão dessas apostilas, mas também é, tentar favorecer o máximo possível a questão da mobilidade deles, conseguindo, então, com que eles pudessem ter meia-passagem, então, o cursinho foi, digamos assim, institucionalizado e eles receberam atestados em que eles puderam usar isso para poder, então, solicitar direito à meia-passagem e assim por diante. Bem. Os resultados, eu imagino que esteja agradando vocês por tudo que vocês comendo por tudo que o senhor falou aqui. Uh, qual é a previsão para 2017? Uh, previsão de continuar, abertura de edital, como é que, tá, Sim. Como é que estamos? É, nós estamos iniciando um processo de avaliação do que, que aconteceu até agora, os alunos já fizeram o Enem, vão esperar como é que foi o desempenho deles, vão fazer os diferentes vestibulares, né? e, independente do resultado, do desempenho deles, já há uma, um, um, há uma decisão dos coordenadores de que o, proje o projeto deve ser reoferecido. Né? Então, existe a possibilidade de aumentar o número de vagas, né? São quantas atualmente? Atualmente são 40 vagas, né? mas a demanda ela é muito maior do que isso. Tanto é que 200 e poucas pessoas se inscreveram para fazer a seleção, infelizmente só 40 puderam ser selecionados em função de que era um projeto novo e não tinha as condições de infraestrutura para oferecer mais vagas. Mas a intenção é reoferecer, mas por enquanto a gente ainda não pode dizer, é, digamos, se vai ter mudança no critério de seleção. Acredito que não, acho que vai se manter o mesmo critério de seleção, mas existe alguma possibilidade de ter um aumento de vagas. As aulas ocorrem aonde, professor? As aulas ocorrem no anexo 2 da escola de enfermagem, que fica ali na Princesa Isabel. Então, ali tem uma sala à noite, onde funcionam as aulas. E antes das aulas, sempre tem atividades de monitoria, que é uma coisa muito importante, onde os alunos podem vir para tirar dúvidas, fazer grupos pequenos com monitores que tem conhecimento na, nas disciplinas que são marcadas previamente. e é, Então, na verdade, ele funciona muito parecido com um outro cursinho, né, com a diferença de que os professores e monitores são totalmente voluntários né, e, é, digamos, usam aquele conhecimento que tu falou um pouco, né, de que eles passaram por vestibulares muito difíceis, e fizeram anos de preparação, e eles agora estão, na verdade, de alguma maneira, repassando esse conhecimento para outros batalhadores que estão do lado de fora da universidade, esperando uma oportunidade para poder ingressar na universidade. Muito bem, professora Adolci José Pustay, coordenador do curso pré-vestibular EducaMédio, muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco, e acima de tudo, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, que é extremamente importante para que uh, temos uma maior diversidade de, de, de, de rostos e de pessoas aqui dentro da universidade. Perfeitamente, agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre este projeto, e apenas queria acrescentar que o projeto está tendo uma bela repercussão dentro da universidade. Nós fomos, o projeto foi destaque no salão de ensino, no salão de extensão, e atualmente nós estamos também desenvolvendo um projeto de pesquisa é, dentro do projeto Educamente. E esse projeto de pesquisa, ele se propõe a estudar a trajetória de vida desses alunos que vêm para um cursinho popular. Né? E nós já temos, é, digamos assim, é, indicadores iniciais, né, do quanto essas pessoas são batalhadores, do quanto eles saem de uma situação de precariedade social, daquilo que o Bourdieu chama de um hábitos precário, né, e que, independente disso, apesar disso, eles se apresentam como grandes batalhadores e de que querem ajudar a construir um Brasil melhor, um Brasil diferente e, digamos assim, é, povoar a universidade com essa diversidade brasileira que, por enquanto, ainda, digamos, não mostrou toda a sua cara dentro da universidade. Apesar que a gente já consegue ver autodeclarados negros, alunos pobres, mas que, no meu entendimento, é um projeto que ainda precisa ser aprofundado. Muito bem, professor. Vamos agora às notícias da extensão. Até o dia 29 de novembro, a Sala Redenção segue com a mostra Encontro com o Cinema Alemão. A programação conta com sete filmes contemporâneos que retratam questões da história e da cultura da Alemanha, como A Vida Antes e Após a Reunificação do País. A programação contempla dois filmes diários, de segunda a sexta-feira, em dois horários. Hoje, às quatro da tarde, será exibido o filme Quatro Dias em Maio. Às sete da noite, é a vez de Bem-vindo à Alemanha. A sala redenção fica no Campo Centro. A entrada é franca.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 Para mais informações sobre o Congresso, acesse www.unl.edu.ar U17. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem.